Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você simplesmente o maior projeto de criptomoedas brasileiro da atualidade, você vai entender quê. então é uma mega oportunidade aí na minha visão, beleza? E se você quer conferir isso então, eu só peço pra você deixar esse like e se inscreva, de o sininho que você vai ver que o projeto é bem bacana. Bom, inicialmente aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês, estou aqui no canal do Diogo Cripto. Quem que é Diogo Cripto, às vezes você não conhece, cara, ele é um dos maiores canais de cripto do Brasil, ele tem a plataforma Cripto Lançamentos, então ele tá acostumado a lançar lançar criptomoedas, e ele resolveu então, junto com a equipe ali, desenvolver o projeto CryptoSwap, que é o projeto que a gente vai falar hoje aqui, basicamente tem aqui um vídeo dele falando sobre, você pode ver a análise do próprio criador do projeto sobre o projeto, Tá? Então esse é o ponto inicial aqui que eu resolvi trazer esse projeto, por quê? Porque, cara, se é um projeto que é uma pessoa grande por trás, a chance de dar bom, cara, é muito maior Ele já tem a base de fã dele, tá tem pessoas que acompanham o projeto dele Então são pessoas que vão estar tá apoiando o projeto Não é um Zé Ninguém, uma pessoa qualquer que está fazendo o projeto É uma pessoa já acostumada a fazer lançamentos que está desenvolvendo agora o próprio projeto brasileiro Certo, e que projeto que é esse então? Como a gente falou aqui cripto Swap tá bom então basicamente esse é o projeto Esse é o site aqui basicamente vou deixar todos os links necessários para sua análise aí embaixo na descrição, aqui tem inglês, espanhol e português e não é coincidência. Ele tem todo um suporte, tá internacional, tanto em inglês quanto em espanhol quanto em português. Então isso é outro ponto que me chamou a atenção também, porque eles estão fazendo, desenvolvendo um trabalho aí para pessoas do mundo todo, tá? Então não é um projeto que vai ficar só no Brasil e vai ficar sucesso no Brasil. Tem chance de expansão mundial, tá? Então CryptoSwap, sua mais nova plataforma exchange descentralizada. O que é uma exchange descentralizada, né? É uma plataforma ali para você fazer troca vamos dizer assim de forma bem resumida, descentralizada, ou seja, sem interferências externas. Vamos pegar um exemplo para você entender melhor, PancakeSwap, tá? Eu acho que é a maior nesse sentido aqui. Então, basicamente, aqui você tem Farms, você tem Pools, você tem Yield Farming aqui. Então, basicamente, você tem lucros aqui, fazendo transações como Yield Farming, né? Onde você vai estar provendo liquidez aqui entre dois tokens e você vai estar ganhando uma recompensa ali, ou através de Stake, né? Você deixa Stakeado ali o seu token também, é, pode estar ganhando recompensa, tem as Pools e tudo mais, tá? Então, é basicamente esse sistema, igual na Pancake, por Agora é uma plataforma brasileira, tá? E o Brasil é um dos maiores mercados, cara, de longe, de desenvolvimento de tokens e tudo mais. Então eu acredito muito por causa disso. Certo? Aqui vocês podem ver que tem white paper, auditoria, plataforma. Então, tem todo o contratinho de auditoria aqui para vocês. Ó. Smart contract Security and ok? Audit rate Tech. Tá aqui bonitinho, certo? E aqui já dá para dar uma olhadinha na plataforma. Ó. Negocie, ganhe, ganhe criptomoedas em uma plataforma descentralizada, tá? Ainda não tá, né, lançada 100%, vocês podem estar tá vendo, né? Ainda tem uns dias aqui para o orçamento, certo? Mas aqui já tem uma base para gente estar tá olhando. E vamos embora para o roadmap, tá? Então, então, primeira parte aqui, criação dos contratos, desenvolvimento do site, auditoria de contratos, parcerias em marketing, show de bola muito importante, passo 2 Lançamento na IgniFinance, isso aqui a gente vai ver. Listagem na Pancake listagem na CoinMarketCap, listagem na CoinGecko, lançamento do projeto, plataforma Stake, Pool, Farm e criação da Launchpad, tá? Então já tá pago aqui as listagens na Pancake, na CoinMarketCap, na CoinGecko, já tá ok pra ser listado, certo? Listagem grandes exchanges, upgrade na plataforma, criação da plataforma IFO, tá? E também criação da plataforma NFT. Curto muito, vocês sabem o que eu curto NFT, desenvolvimento do ecossistema NFT, incrementação da melhoria na plataforma e ampliação de parcerias. Então, um roadmap aqui na minha visão que tem sentido, certo? Além disso aqui, muito importante destacar o time aqui 100% público, tá? Então, aqui tem o Diogo, que é o criador do canal lá, é o CEO, tá? Então, realmente, ele é o cabeça aqui, o Diogo, tá? Junto aqui tem o Douglas, o Luan, Joyce e também Wagner. Então, são todos aqui público, e isso dá pra gente uma segurança, uma confiança, tá? Até porque ele tem canal no YouTube ali, vocês podem analisar mais o trabalho dele e ver que é uma pessoa já acostumada com o mercado, ok? Aí, beleza, cara, Telegram, tem Telegram 20.648 membros, tá? Então, é uma comunidade bem grande, só agora, ó, no momento de madrugada, gravando vídeo, 474 online, então, realmente, bastante gente apoiando o projeto, isso é, cara, isso é muito importante, tem o um Telegram aí também, ó, 1.946 seguidores, tá? Você pode estar seguindo, você pode estar vendo mais detalhes sobre eles, e eu acho bacana dar uma olhadinha também no Twitter, ok? No Twitter, a gente consegue ver mais detalhes. Além disso, tem também Facebook, Discord, enfim, todos os links vão estar todos na descrição. Mas enfim, stick, gostei do projeto. Como é que eu faço pra já estar tá entrando, cara? Agora está no momento de pré-venda, tá? Então você clica aqui no site comprar na pré-venda. Vou deixar o link direto pra vocês na descrição. Vai estar sendo redirecionado para Ignifines, tá? Onde vai estar sendo feita a pré-venda aí de lançamento, tá? Então aqui até fala, né, da CryptoSwap, que é uma exchange descentralizada, DEX, né? com um serviço online peer-to-peer -peer, que permite transações diretas de criptomoedas entre duas partes interessadas em uma blockchain. Os usuários desta bolsa têm total liberdade para realizar suas transações de forma independente sem envolvimento de terceiros. Começa aí, tá falando em 9 dias, 5 horas, 31 minutos e 48 segundos, tá? Mínimo de 0,01 BNB, máximo de 3 BNB, tá? Então aqui tá falando mais detalhes aqui, tá? Início da venda, 24 do 3 às 7 horas, tá? Fim da venda, venda, 24 do 5, ok? Basicamente esses detalhes aqui, não tem segredo, tá? Você conecta aqui a carteira, bota aqui o BNB e pronto, ok? Para fechar o white paper, tá? Basicamente o que tá no white paper, a gente já deu uma olhada por cima em tudo, tá? Então fala sobre o projeto, foi o que a gente leu ali, é, da Dex, tá? O objetivo aqui, que essa é a primeira criptomoeda da América Latina a trabalhar com total transparência na Launchpad, além de estar ajudando seus holders com investimento a longo prazo. Os holders têm uma oportunidade para gerar uma renda passiva, além da própria valorização da ativo em si. Bem bacana! Aqui a gente tem também um pouquinho do token, a economia do token, obrigação de CPSP, fornecimento total são 100 milhões, onde 10% ficou para o marketing, 30% de investimento, 5% manutenção, 5% desenvolvedores e LP de 50%, então tá dentro aqui do padrão de mercado, certo? Padrão de qualidade do mercado, sendo que a carteira bloqueada também por dois anos é importante. Taxas também, a taxa de compra 2% e de venda 7%, também padrão de qualidade aí do mercado, tá? Geralmente é isso que eu tenho visto nos projetos recentes. Swap, os usuários podem trocar qualquer estoque suportados pagando a menor taxa de troca do mercado de 0,3%. E risora essa taxa, bem baixa mesmo. Aqui fala um pouquinho do stake pool, tá? Onde o valor total das taxas de swap, por exemplo, né? De 0,3% é distribuído aos provedores de liquidez, ok? Roadmap, a gente já deu uma olhada, a equipe também. Cara, então, basicamente, isso não tem segredo. Considerações finais, resumão. Cara, é uma plataforma aí pra você fazer swap, stake, farm, tá? É um token aí que será listado na CoinGeek, CoinMarketCap, Serti, que futuramente vai ser negociado Nas maiores exchanges do mundo Taxa baixa para compra e venda E é um projeto, cara, de um mega youtuber brasileiro Então, assim, eu acredito muito Mas para finalizar, eu tenho que deixar bem claro Esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? Passei aqui o conteúdo pra você E agora basta você fazer a sua análise mais a fundo Sendo que todos os links estão na descrição Pra que seja feito isso, ok? De qualquer maneira, vou ficando por aqui então Espero que você tenha curtido, valeu, até a próxima!